O único jeito de salvar seu futuro é matar a Sonic. Não acredito em você. Prova! Ah, merda, ok. Uh... Se liga nisso. Uh... Hehe, gente. Eu sou mal. Eu vejo! Bom, com uma prova tão pequena assim, eu acho que o senhor não aceitaria. Então tudo bem, tá já certo. vou mostrar algo bem matar. grande. Pera, o quê? Só me diga o que fazer. Só levou isso? Um Photoshop do Sonic no fogo? O que é um Photoshop? Uh, então, uh, você acredita em mim? Como minha vida? Mesmo agindo tipo, super maligno? Você tem provas realmente convencentes? E se eu disser que algo é uma boa ideia, não importando o quão ridícula é? Então é uma boa ideia. Eu tô 100% com você nessa. Tô vendo. <risos> Bom, nesse caso... Já ouvi falar sobre NFTs?